Fazendo a revolução digital parte do processo mais amplo da revolução industrial e da incorporação da tecnologia no modo de produção humano, aumentou de forma exponencial as capacidades de relacionamento. Não é? A idade da pedra não acabou por falta de pedra. Não é? E isto é muito importante. E, portanto, a idade dos combustíveis fósseis não vai acabar também por falta. E, portanto, mais uma vez vamos ter à vontade humana e o que é que queremos fazer da liberdade humana. Há 30 ou há 40 anos não passava pela cabeça de ninguém que o noticiário fosse fake news, não é? Sim, era ideológico, mas não era mentiroso de per se. Tudo isso mudou porque obviamente houve, e no sentido positivo, uma democratização da cultura total que impede o discurso monológico único, não é? Nessa época em que havia censura, proibiam-se as respostas, não é? Nesta época agora da liberdade de expressão, corre-se o grande risco de proibir as perguntas. O espectador normal não é edu... não é levado a refletir o que é que é mais relevante ou o que é que é menos relevante. Apanha por igual uma corrida de automóveis, um concurso de beleza, os anúncios, uma tragédia com 400 mortos ou o início da guerra, não é? Portanto, está-se a dar informação sem conhecimento. Isto é, de certo modo, a questão-chave. O problema do conhecimento já não é um problema pós sábios, pós filósofos. O problema do conhecimento é a nova questão social do século 21. E depois temos uma informação social brutal, exponencial. Mas se não cultivarmos formas dialógicas, lá está o conhecimento, não vamos a assim sítio nenhum e somos levados pelo ensino, <risos> pelos primeiros ideólogos que aparecem. Pena é que o próprio sistema educativo não seja mais rápido a responder isso. Os problemas hoje em dia são quase todos holísticos e complexos. Muito está por fazer porque falta iniciativa e há uma desconfiança às vezes de que a iniciativa, obviamente, é manipulável, ou manipulado ou está ao serviço de interesses políticos e económicos, então as pessoas fecham-se em Isso é um problema português em parte vem do sublazarismo, em parte vem do lado mal da, da igreja da igreja. Os jornais acabaram em Portugal, num certo sentido, com exceção do Correio do Povo, não é? O diabo. E não é falta de dinheiro, porque continua a ser o único país da Europa com três jornais desportivos diários. Portanto, há dinheiro para comprar papel e, para, e há dinheiro para abater eucaliptos. Não há um jornalismo credível. Eu penso que boa parte da responsabilidade tem a ver com os colonistas da opinião. Quadramos o circo, circulamos o quadrado. O jornalista era uma figura social. O jornalista era uma figura de referência. E tem muito a ver com essa transformação do jornalismo numa indústria e portanto ao serviço como agenciamento de negócios e não como instrumento lá está, de conhecimento e de clarificação da opinião pública. As pessoas desconfiam das eleições, acham que é mais do mesmo, acham que já estão escolhidos os atores, que, onde começa a haver assembleias, onde duas ou três pessoas se reúnem para se discutir o que a todos diz respeito, começa a haver democracia. E os meios digitais vieram potenciar extraordinariamente esse elemento do input democrático. A democracia está a crescer e de que maneira? O setor cooperativo não avança, as pessoas não se juntam para outras coisas, não é? Só se juntam emocionalmente para o futebol.